rápida de hoje aí, a música é Efésios 6, o solo do início. É um solinho pequenininho, vai ser tablatura, ok? Edição rápida, certo? Vou tocar junto e já passo pra você aí. Ah. O solo é bem facinho, tá aqui ó, a pentatônica de Lá menor, você pode pegar aqui ó. A execução para ficar um pouquinho mais parecido né que a gente não tem aquele ball que é o que o pessoal utiliza então você pode tocar uma vezinha aqui e fazer a maioria com slides tá vai ficar bem legal e vai casar bem com a música beleza se não é inscrito no canal se inscreve aí compartilha com os amigos ativa o sininho aí e se quiser fazer parte do grupo do whatsapp também fica à vontade tem um link na descrição aí tá? o grupo tá bem bacana lá um grande abraço então e até o próximo vídeo